Sejam bem-vindos a este evento, é um evento interativo, onde vocês podem e devem é, comunicar e que a ideia é que vamos falar o que é que há de novo no Facebook e nas redes sociais, do ponto de vista de negócio, de projeto ou empresarial. Facebook e redes sociais são dois temas muito quentes, já que têm mudado bastante. Algum de vocês se lembra que novidades é que tem acontecido ultimamente no mundo das redes sociais? Estou a ver é com alguém que está muito bem informado, com a revista Internet. Estar a ver as últimas novidades da Internet. Olha, uma das novidades é a possibilidade de podermos transmitir em direto para o Facebook. Não só com a aplicação do telefone, mas também através de uma câmara de filmar. Neste momento, com aquela câmara, estamos a filmar em 4K, mas, simultaneamente, estamos a transmitir para o Facebook com aquela câmara que está a captar o som daqui. Portanto, esta é uma das novidades, poder ter transmissões profissionais eh, para o Facebook, o que nos dá aqui um potencial muito grande eh, de divulgação. Mas também podemos fazer com o smartphone. Já aqui alguém fez transmissão com o smartphone? Não? Ninguém fez transmissão com o smartphone? Mas também é muito fácil, basta ir à aplicação e na aplicação tenho a opção publicar e lá posso entrar em direto, né, através da própria aplicação. Portanto, temos duas formas entrar em direto. Eu gostava também de vos mostrar aqui o panorama das redes sociais. Portanto, neste gráfico podemos ver quais são as maiores redes sociais neste caso, sem surpresa, o Facebook. Agora passou para 1.8 mil milhões de utilizadores eh, anunciado há uma semana. Antes eram 1.7 mil milhões de utilizadores. Depois o YouTube, mil milhões de utilizadores. Pela minha experiência, é o social media mais desprezado pelas organizações ou pelos projetos, que normalmente não utilizam recorrentemente, sendo uma excelente forma não só de aparecer no segundo maior método de pesquisa, que é o YouTube, mas também para aparecer também no Google, já que os vídeos do YouTube também aparecem no Google. Por isso é fundamental ter uma boa presença no YouTube para aumentar a sua relevância quando alguém pesquisa vídeos. E há muitos assuntos que quando vamos pesquisar vamos diretamente ao YouTube. Bem, e quem tem filhos, sabe que eles utilizam mais o YouTube do que a televisão. O WhatsApp uma ferramenta de, de comunicação, de chat, com mil milhões de utilizadores. O Tumblr é uma plataforma onde eu posso uh, publicar conteúdos num formato de blog, mas simplificado. Portanto, eu diria que aqui é um mix entre uma plataforma de blog uh, e um Facebook. Portanto, eu posso publicar fotos, vídeos e animações. O Instagram, 500 milhões de utilizadores, portanto, tem sido um sucesso. Recentemente também o Marcos Zuckerberg do Facebook anunciou que já são utilizados 100 milhões de utilizadores únicos mensais com as novas funcionalidades do Instagram, que são as histórias, os Instagram Stories. O LinkedIn, a rede social profissional, não há como fugir, é importantíssimo eu ter um perfil no LinkedIn e depois organizações terem uma página. Depois de seguida temos o WordPress, que é a plataforma de blogs e de sites mais utilizada em todo o mundo. É fundamental para criar um, uma loja, um site, um blog ou qualquer outro tipo de projeto de presença online, o WordPress consegue fazê-lo. Sendo que há uma versão, que é o WordPress.com, que qualquer um de vocês pode aceder a esse site e criar um blog instantaneamente e 100% grátis. Altamente recomendável até para trabalhar a vossa marca pessoal, o marketing pessoal, criar um blog. Já agora nós até temos um curso online grátis que explica como é que se trabalha este, este, esta marca pessoal com o WordPress.com, basta acederem em vascomarcos.com marca e podem se inscrever e fazer gratuitamente. Como é que podem utilizar para fins pessoais? Isto porque nós constatamos que, especialmente estudantes, não trabalham muito ou não se diferenciam muito através do digital, mas mesmo quem quer mudar a área profissional, com a área digital, Consegue fazê-lo 100% grátis e sem ter grandes conhecimentos. Consegue, pelo menos, posicionar-se de acordo com a sua diferenciação. O Twitter, a rede social do hashtag ou dos 140 caracteres, não é a maior rede social, mas continua a ser importante. Especialmente porque o Twitter comprou o Periscope e, portanto, também tem um sistema de transmissão indireto que está integrado o Periscope dentro do Twitter. O Google+, Plus, naturalmente, sendo a rede social do Google, não é a maior rede social, mas é uma rede social importante para aparecermos uh, no Google, para aparecermos nos Google Maps uh, e todo é o sistema Google está integrado nesta rede social. O Snapchat, aqui alguém utiliza Snapchat? Mas já ouviram? Conhecem alguém que utiliza Snapchat? Utiliza? Não, não. mas houve muito a falar de um Snapchat, não é? Sim, e mesmo em Portugal, para um público mais jovem, também se utiliza muito. Uh, Lembro-me que há, talvez há um ano atrás, estava num seminário numa escola secundária, portanto, públicos de 18 anos, até 18, portanto, 12 E perguntei quem é que utilizava Periscope. Nenhum levantou o braço e os professores levantaram. Mas depois perguntei quem é que utiliza a Snapchat os professores ficaram a olhar, porque calhar nem sabia bem o que era o Snapchat, e todos os alunos levantaram o braços a assim, que utilizam, portanto, o público jovem, até os 18 utiliza muito, depois 18, 25 já decai, 25, 35 já decai mais um bocado. Depois o Pinterest para imagens, fotografias e tudo o que seja negócios e atividades que girem em torno da imagem, também é bastante interessante. Portanto, isto é o panorama das principais redes sociais, ou mais corretamente, dos principais social media. Não são os únicos, mas são os principais, ou genericamente os mais utilizados. O próprio Facebook tem tido imensas novidades, estas são algumas delas, recentes como podem ver, é possível agora fazer download do conteúdo das páginas, publicar em idiomas diferentes, ou seja, eu lanço uma publicação e posso logo colocar a tradução, ou ele traduzir automático, e ao publicar já só vai distribuir o conteúdo ao respectivo falante daquele idioma. E aquilo que ainda vemos, algumas páginas, por exemplo, do turismo, publicam em inglês PT EN, inglês português, português inglês, no mesmo post, o que é um erro, porque gera ruído na comunicação, agora já se pode segmentar ou publicar de acordo com os idiomas. Uma novidade muito interessante. Um novo tipo de conteúdo chamado Canvas, Slideshow e Carrossel. Portanto, são três conteúdos novos, sendo que o Carrossel agora permite também publicar em formato de vídeo. Carrossel são várias peças de conteúdo do mesmo post que permite girar. Dei o nome Carrossel. As transmissões em direto, que aumentou quatro vezes a utilização desde maio, abril-maio, quando as transmissões em direto foram libertadas para todos. Lead Ads, que é um novo tipo de publicidade também do Facebook. É possível ter uma loja no Facebook e identificar produtos nas publicações, portanto, uma loja mesmo dentro do Facebook, que faz parte do ecossistema, não é uma aplicação de terceiros. As mensagens estão mais sofisticadas para a comunicação com o cliente, o potencial cliente. Os bots também vêm com força, portanto, a inteligência artificial para comunicar automaticamente com os utilizadores. E recentemente foi anunciado nos Estados Unidos para já, poder fazer pagamentos por Paypal no Messenger. Este é o exemplo do Canvas. Portanto, clicamos numa peça de conteúdo e fica o conteúdo em full screen. Já alguém teve esta experiência no Facebook? Portanto, clicam num conteúdo. Normalmente anúncio, mas podem ser anúncio. Ele amplia e estamos a ver em full screen. E se movermos o smartphone, conseguimos ver para um lado e para o outro. Uh, temos visto muito da, da, da indústria automóvel. Os automóveis, uma boa parte dos anúncios são neste formato. Tem uma setinha, se clicarem, conseguem ver em full screen. É um conteúdo interessante porque ele é específico para smartphone, porque eu consigo ver na vertical mais área e o giroscópio do telefone, ao rodar, permite ver a fotografia para um lado e para o outro, ou o vídeo para um lado e para o outro. Portanto, é um conteúdo único, só há no Facebook. Conteúdo fantástico um exemplo de uma transmissão em direto com o telefone que fica no formato quadrado, precisamente para conseguirmos ver comentários e transmissão ao mesmo tempo. Aquela que estamos a fazer não fica no formato quadrado, fica no formato panorâmico, como a câmara de filmar, porque estamos a utilizar outra tecnologia, uh, relativamente recente do Facebook, que permite fazê-lo. Depois temos os bots. Veja um exemplo de um bot a funcionar. Ora, veja bem. Alguém que está a conversar, a conversar citou a Raiban, a Raiban junta-se à conversa, eh, pergunta que tipo de óculos é que quer, intervalo de preço, estilo aviator, dá-lhe logo vários óculos de exemplo. Vou clicar num, nos óculos, vejo em várias, várias formas. Ele diz que sou do segundo, então vais comentar, liga a câmera do telefone, reconhece o rosto e coloca logo os, os óculos na cara da pessoa, chama a namorada a ver se ela aprova, parece que sim. Cá está, e faz logo a compra uh, na loja e diz onde é que vai entregar. Tudo automático. Esta tecnologia já existe, não para todos, está a ser disponibilizada. Inteligência artificial, portanto, desfeita é automático. Imaginem que eu estou a conversar com vocês sobre um determinado tema, vamos fazer uma viagem, entretanto, entre a operadora da viagem, uh, vai-me fazendo perguntas automaticamente, eu respondo e faço a compra diretamente pelo Messenger. Portanto, esta é uma tecnologia que vai revolucionar a forma como as marcas se relacionam com as pessoas, não invalidando da relação uh, personalizada, continua a ser importante, mas para muitas operações, muitas compras, uh, é, é muito interessante. Uh, é mais eficiente do que eu ir ao site e fazer a minha escolha. Aqui tenho alguém que me está a ajudar a fazer a escolha, ainda que é automatizado e reconhecimento, reconhecendo aquilo que eu estou a dizer, é uma excelente ferramenta. Agora imaginem como podem utilizar isto no, nos vossos projetos, nos vossos negócios, na vossa empresa. E esta é uma ferramenta que estará disponível ao alcance de todos, um, brevemente. Uma outra funcionalidade, esta já disponível para todos, é os Facebook Leads. Isto consiste em clicar no anúncio, automaticamente o vosso nome e e-mail, ou outros dados, ficam preenchidos, sem escrever. Isto porquê? Porque o Facebook já sabe o vosso nome e e-mail e outras informações. Então, tocam no anúncio, autorizam, claro, a cedência desses dados... Uh, e automaticamente esses dados são fornecidos, neste caso, quem está a lançar a campanha fica no gestor de páginas para download no Excel ou integra com o CRM, o gestor de relação com o cliente, uh, logo para poder ficar com os dados. Portanto, isto vem mudar a forma como se faz publicidade, que até aqui fazia um anúncio, tocava no anúncio, ia ter uma página onde eu preencho informações para comprar ou saber mais, e tinha que preencher. E já todos vocês estão fartos de andar a preencher formulários. Então, com este tipo de anúncios, ele preenche automaticamente. Isto já está disponível para todos que tenham páginas no Facebook e que queiram fazer uh, uh, portanto, esta recolha de dados com o Facebook Leads. Aqui está demonstrado onde podem, no caso de uma página de Facebook, onde podem aceder, portanto, definição geral e na penúltima opção, publicações em vários idiomas. É possível ativar para publicar em vários idiomas. Por defeito... A página só publica no vosso idioma, mas se ativarem esta opção, gratuita, conseguem escolher os idiomas que desejarem, com tradução manual ou automática, para cada publicação, para ser distribuído ao respectivo público, sendo assim, muito mais eficiente. Porque, quando nós publicamos alguma coisa no Facebook, não é distribuída a todos os nossos fãs. Estou a falar organicamente, sem fazer publicidade. É distribuída uma percentagem daqueles fãs. Alguém suspeita qual é que será esta percentagem? Imaginem, tenho mil fãs. Faço uma publicação. Eu não chego aos mil fãs. Vou chegar a uma parte desses fãs. Tem ideia de qual é a porcentagem desses fãs que vão ver os meus conteúdos em média? Alguém tem um palpite? Alguém quer arriscar? 2%? 10%. Dois? 10. Dez? Está próximo, 7%. 7%. Já lá vai o tempo. Há. 3, 4 anos atrás, que qualquer coisa que publicámos no Facebook tinha um impacto gigantesco. E algumas coisas ainda têm, mas já não é tão fácil. Portanto, em média, chega-se 7, 8% dos nossos fãs. Portanto, isto significa que se eu segmentar de acordo com o idioma correto, sou muito mais efetivo, conseguindo mais eficiência nessa comunicação. E levamos aqui a um outro tema, que é... Daí a chave no marketing digital e nas redes sociais, ser é publicar conteúdos realmente interessantes. Só assim vou conseguir uh, chegar a mais pessoas que vão partilhar porque foi conteúdo interessante para esse público. Imaginem no meu caso, trabalho em redes sociais e em marketing digital, em vez de estar a publicar, tenho curso online, tenho os livros, tenho consultoria, as pessoas já sabem isso, ou se quiserem informe-se, vou publicar 80% dos conteúdos de interesse do público. Qual, o que é que o público quer saber? O que há de novo nas redes sociais? Hoje há uma novidade, agora há uma aplicação para isto, como otimizar um negócio e com o digital, portanto, conteúdos que lhes vão ajudar em alguma coisa. E essa deve ser a estratégia. Muitas marcas não adotam essa estratégia e por isso é que tendem a ter menos alcance. Esta é uma função nova, ainda não está disponível para todos. A forma de testarem é ir à vossa, à vossa página de Facebook e lá em cima por barra shop, shop loja, e vai aparecer um assistente para configurar a loja e adicionar produtos e vendê-los diretamente no Facebook, permitindo ainda publicar posts no Facebook como se fossem um produto, que aliás é mesmo um produto da loja e que ao ser publicado é comprável. Aqui tem um exemplo de um vídeo que foi publicado e foi possível identificar nesse vídeo um produto. Esta é uma novidade muito interessante e costumam-me perguntar como é que isto se faz, significa que resulta em que tenho uma foto, tenho um vídeo, por exemplo, a Ana está a tirar agora uma fotografia. E ao partilhá-lo, depois no Facebook, é possível identificar naquela fotografia o livro, que está lá, na fotografia. Então, ao identificar por baixo, do mesmo modo que identificamos pessoas nas fotos, e ao, ao passar o rato vemos quem é, ao passar o rato no livro é possível comprá-lo, porque já existe a função de loja no Facebook e compra sem sair do Facebook, incluindo pelo smartphone. Esta é uma função muito interessante e que permite, por exemplo, para quem está a iniciar pequenos negócios, lançar logo a sua loja no Facebook. Se bem que continua a ser sempre uma boa prática criar o seu site, a sua loja online, independente. Mas, em alguns casos, pode ser mais rápido começar por aí e depois avançar para outros. O exemplo da publicação cruzada, no fundo, permite dar a autorização de outras páginas a utilizarem este vídeo para o republicarem. Imaginem que, por exemplo, um blogger Quer é reutilizar o vídeo do livro em que pode partilhá-lo e eu consigo ter acesso a métricas desse vídeo. Portanto, no fundo, é como partilhar um recurso, como fazemos cá numa Dropbox para várias pessoas, tem acesso a esse recurso para repartilhá-lo. Vídeo 360. Já alguém teve esta experiência de ver um vídeo 360? Ou foto 360? Sim, exatamente. Já, já viu os vídeos 360? No Facebook ou no YouTube? No Facebook. Como é a experiência? É fantástico, não é? E se nós fizéssemos aqui uma foto ou um vídeo 360? O que acham da ideia? Pode ser? Ninguém disse que ia para outro sítio e que está agora na FNAC? Vamos fazer aqui uma foto 360? Então vamos lá. É apenas com este aparelhinho. Tem que ser com uma câmera 360. Não, não, não é possível fazer sem ter um equipamento específico, com esta foto. Quem está a espreitar lá de lado, se quiser pode vir, vamos fazer uma foto de 360, uh, marcar este momento. Só pagam a saída. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar o microfone. Vou montar a câmara neste tripé, neste selfie stick, aliás, só para ficar aqui um ângulo mais interessante. E agora vou buscar o tablet. Para remotamente tirar a fotografia, eu podia tirar aqui com o dedo, mas fica melhor se não ficar lá com o dedo. Fica com um ângulo melhor. Portanto, eu vou tirar a fotografia com o tablet. Ela fica em 360. Também pode ser vídeo. Também posso fazer aqui um vídeo. E a partir daqui consigo partilhar logo nas redes sociais. Ora, já está ligado. Eu vou abrir aqui a aplicação. Ora, cá está. Ora, já estamos a aparecer aqui em 360. Já agora, pode, pode posso segurar aqui. Pode ajudar-me. Basta depois, quando eu disser para tirar a fotografia, tocar aqui neste ícone. E ele tirar a fotografia. Ok, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, podem olhar para a câmera e então agora pode tirar a fotografia. Já está. Pronto. Agora ele já está a transferir para aí a fotografia. Vai aparecer aqui a foto. Vamos transferir. E agora cá está a fotografia em todas as direções. E se eu fizer assim, aqui dá o efeito Tiny Planet. Fantástico, não é? Temos sentido Luís de Matos agora. E com uma excelente qualidade mesmo, com a luminosidade mais baixa. Esta fotografia, eu depois vou partilhá-la na minha página no Facebook, basta pesquisar por Vasco Marques, a página, é uma foto com um fundo branco. Que tem o fundo verde é o perfil. Vou partilhar na página. Uh, e depois lá podem, com o smartphone, rodar com o smartphone e a foto vai girar como se estivessem aqui. Portanto, este é um novo conteúdo que o Facebook reproduz, uh, tal como o vídeo. Também podemos fazer com uma experiência em vídeo. Vou passar para vídeo. Ok, vou colocar assim, ok, já estamos a gravar em vídeo, estamos na Fnac Santa Catarina a fazer um vídeo 360, este vídeo 360 vai, pode ser publicado depois no Facebook ou no Youtube e quem estiver a ver com o smartphone consegue rodar em todas as direções e ver como se estivesse aqui. Incluindo este vídeo, também é possível utilizar nos óculos de realidade virtual, Portanto, é um conteúdo que pode ser utilizado em muitas, muitas coisas, ou muitos formatos. Já parei o vídeo. Ele depois vai ser transferido para aqui, depois posso publicá-lo nas redes sociais para verem como com muita facilidade, com esta câmara, conseguimos captar fotos e vídeos em 360. Útil para muitos setores, como já devem estar a imaginar. Até para a FNAC é interessante poder ter aqui registros da loja para a pessoa ver em 360 até é interessante. Mas também para o turismo, fantástico, desporto, excelente ideia para desporto também, para imobiliária, automóveis para fazer um test drive virtual. Há muitas áreas que pode ser interessante para museus também. Há muitas áreas que pode ser restaurantes. Uh, isto porquê? Como é um conteúdo novo, ele vai gerar uh, vai gerar mais atenção? E um, um outro pormenor. Quando publicamos no Facebook e nas redes sociais, ele gera muito alcance. Aquele tal alcance de 10% que falamos, com estes conteúdos conseguimos mais alcance, porque é um conteúdo novo, tem bastante prioridade e gera mais, mais aquele efeito wow. Se calhar daqui por 3 ou 4 anos será perfeitamente banal. Não, é um, não, não quer dizer que daqui por 3 ou 4 anos vamos tirar tudo em fotos ou vídeos de 360, mas em alguns conteúdos vai ser muito interessante. Tem aqui um outro exemplo de várias fotos uh, que fizemos em várias situações por exemplo aqui foi numa, numa espécie de um, de um pontão num lago, ficou muito giro aqui é num estúdio no Porto Canal aqui é uma, uma pequena reunião, aqui já foram com várias pessoas no um Startup Pirates talvez umas 40 e portanto ficando uma pessoa no meio consegue ser este efeito fantástico Este é, o, é uma variante da foto 360, é o tiny Planet em que fica uma foto normal com este efeito mas depois é possível navegar pela foto para o um Instagram, estas fotos são fantásticas também. E depois temos esta grande novidade do Snapchat. São os Spectacles. Foram os óculos que o Snapchat lançou. Em que permite, com o um toque na haste, gravar snaps 10 segundos. por se eu tivesse agora os óculos, dávamos jeito e gravando aqui uns snaps uns 10 segundos. Automaticamente os óculos enviam para o smartphone e de smartphone para o Snapchat. Já estão a imaginar, quem utiliza Snapchat vai comprar estes óculos para poder publicar eh, conteúdos em que, com os óculos, consegue registar. Portanto, na era dos wearables, onde podemos utilizar, eh, ou aliás, a tecnologia que nós estamos a vestir, eh, vai poder registrar vários tipos de informação, nomeadamente fotos e vídeos e partilhar nas redes sociais. O Snapchat foi o primeiro a fazê-lo, pelo menos de uma forma massificada, com estes óculos, que estão disponíveis no próximo mês eh, nos Estados Unidos. Mas agora para quem utiliza o Snapchat pode me seguir. Portanto, o Snapchat funciona com o Snapcode, que é uma espécie de um QR code uh, com uma fotografia. Esta é a forma de adicionar ao Snapchat, um, diferente de como é adicionar noutras redes sociais. Funciona de forma diferente até a forma de adicionar. O Instagram lançou também muitas novidades. Alguém desconfia quais são? Duas grandes novidades. Uma delas são as ferramentas profissionais, então agora no Instagram é possível ter estatísticas, é possível ver o comportamento detalhado das publicações e dos utilizadores, mas também é possível ter aqui um botão de contacto, que não existia, para e-mail, chamada ou mapa, portanto, páginas profissionais do Instagram passam a ter funções adicionais, especialmente a estatística é muito valiosa, também é possível fazer anúncios dentro da aplicação e ver informação detalhada das publicações. Muito, muito bom. É grátis converter o perfil pessoal em perfil profissional. Caso isso se aplique, por exemplo, no caso da FNAC, faz sentido. Até até aqui teria um, um perfil normal como qualquer um de nós. Era igual para todos, não havia diferenciação como há no Facebook e, portanto, a partir de agora pode converter esse perfil, provavelmente até já o fez, pode converter esse perfil num perfil profissional para ter mais funcionalidades. Basta que para isso o perfil esteja ligado à página do Facebook para poder converter em um profissional. E outra grande novidade são as histórias. Os Instagram Stories permite no, Facebook, no Instagram, na parte superior, eu poder adicionar uh, uh, fotografias e vídeos na vertical, no formato de histórias. Uh, em que é o lado mais informal, um lado tipo um diário que estou a publicar, como no Snapchat existe as histórias, e, portanto, o Instagram eh, inspirou-se nessa função para, eh, para cada um poder retratar o seu dia-a-dia. -dia. Mesmo marcas, imaginem a FNAC, pode fazer histórias eh, dos eventos que estão a decorrer, de promoções, de momentos culturais, especialmente a área cultural. É interessante para lá, dar um lado mais informal e próximo ao utilizador. O Periscope, aqui tem uma função um bocadinho mais específica. O Periscope é uma aplicação para transmissão em direto eh, para o Periscope e para o Twitter em que há duas semanas lançou uma novidade que permite não só transmitir com o telefone, mas utilizar uh, software e equipamentos, como estamos a fazer agora para o Facebook para comunicar com o Periscope, ou seja permite não só fazer com o telefone, mas poder com uma câmara de filmar transmitir através da aplicação e fazer uma transmissão mais profissional como o um exemplo do desporto, uh, que deu há bocadinho pode ser uma excelente utilização esta é uma novidade também no Twitter, que é Uhum. Uh, uh, os momentos, portanto os moments, em que posso partilhar aqui uh, conteúdos em vez de ser só um tweet, é um conjunto de conteúdos agregado numa publicação e faz todo sentido Para eu tenho um tema que quero partilhar então agrego uma série de conteúdos numa única publicação no Twitter uh, cada um deles naturalmente com os limites de 140 caracteres, que também foi alterado o que é que contava para 140 caracteres embora se mantenha o limite, mas contam de forma diferente mas posso agregar aqui uma série de conteúdos. O Google+, este ano, também lançou uh, algumas alterações. Um, não teve muito impacto no marido dos utilizadores, porque não é a rede social mais utilizada, mas uh, teve alterações, nomeadamente, um, na forma como organiza os conteúdos. Portanto, passou a chamar-lhes Coleções Collection, a forma como organizamos e consumimos conteúdos. E algumas alterações cosméticas. Ficou mais simples, mas é importante Termos um perfil Google Plus ou Google, e uma página Google, para negócios, não há como fugir, é importante ter. O YouTube anuncia uma grande alteração, vai passar a deixar publicar outro tipo de conteúdos. Até agora, um youtuber, ou quem tem um canal do YouTube, se cá muitos de vocês têm um canal no YouTube e não sabem, porque basta ter uma conta Google e ao fazer login no YouTube tem um canal. Uh, e, portanto, vai ser possível publicar outros conteúdos que não vídeos. Até agora era só vídeos. Agora vai ser possível publicar imagens, GIFs, links e texto. E chama-se o separador Community, em que eu posso publicar outros conteúdos para a minha comunidade. Portanto, digamos que aqui é uma adaptação do YouTube para concorrente, ou uma tentativa de concorrente do Facebook para permitir outro tipo de conteúdos. E aqui requer que estejam atentos porque esta funcionalidade Uh, abre aqui um leque de possibilidades de comunicar com a vossa comunidade. E por isso é importante estarmos atentos a estas alterações que o YouTube tem a ter. Para além disto, teve mais alterações ainda, uh, nomeadamente para ver vídeos relacionados no final, os créditos, agora tem uma função chamada créditos, para mostrar vídeos relacionados, para se canal, tem uma opção, por exemplo, nova também, de reconhecimento facial. Eu posso escolher a cara de alguém, imagine, fiz um vídeo com o meu filho, quero publicar, porque foi divertido, ou foi interessante, mas não quero que ele apareça, é menor, então posso selecionar a cara e ele desfoca a cara em movimento. Segue o que eu quiser, ou a matrícula de um automóvel ou qualquer outro objeto, eu seleciono e o vídeo em movimento, naturalmente, fica desfocado à zona que eu selecionei, faz o motion tracking. Isto é impressionante. Portanto, o YouTube tem tido muitas novidades interessantíssimas que a coloca no patamar de a melhor e maior plataforma de vídeo do mundo. E por isso é que é importante temos lá uma presença profissional. Por fim, deixo aqui os meus contactos no site, o Facebook, se quiserem ver mais informações. Nós regularmente fazemos eh, publicações sobre as novidades do mundo digital. Amanhã vamos ter até um direto pelo Facebook, eh, através do nosso estúdio, eh, com novidades que ocorreram esta semana, eh, a vários níveis. Eh, publicamos recentemente um novo livro, o terceiro livro, Redes Sociais eh, 360, que é um manual que aborda as várias redes sociais, desde a parte estratégica, às várias redes sociais, parte de conteúdos, como gerar conteúdos, como fazer planos e táticas. Está aqui disponível na FNAC ou em qualquer outra FNAC. É um manual de 570 páginas, que muito bem ilustrado e com esquemas para poderem implementar. Também lançamos, antes deste, foi o Marketing Digital 360, este é o livro mais conhecido, e um terceiro, que é o Video Marketing, mais focado na área de vídeo. Da minha parte foi um prazer estar aqui convosco, não sei se querem colocar alguma questão sobre este tema, redes sociais, marketing digital, conteúdos? Há uma questão queiram colocar? Sim? O que é que é mais importante? A rede social mais importante? Não, não, não. O que é que é mais importante fazer na, na área do digital? É uma excelente pergunta. O mais importante no mundo digital e nas redes sociais, depois de claro, eu definir a minha estratégia, que caminho quero seguir, porque vimos aqui alguns caminhos, existem mais, pode ser para uma marca que esteja a começar confuso qual é o caminho a seguir. Portanto, em primeiro lugar, tenho que definir qual é o caminho que quero seguir. Mas depois de o fazer, o mais importante são conteúdos. Vamos sempre parar aqui. Em qualquer área do marketing digital, search engine optimization, otimização para motores de pesquisa, publicidade, email marketing, blogging, loja online, Uh, redes sociais, vídeo, seja o que for, o mais importante são os conteúdos, ou seja, eu, é, eu chamo-lhe a gasolina do marketing digital, porque se eu não tiver bons conteúdos para o meu público, posso ter a melhor estratégia possível, mas não vai resultar. Portanto, tem que haver bons conteúdos para quê? Para gerar interesse. Uh, Estou-me a lembrar de um, de um exemplo, porque a pergunta depois pode ser, então, mas o que é que são bons conteúdos? Uma pergunta mais difícil de responder. Bem, temos que conhecer primeiro a primeira comunidade, perceber o que é que eles querem, mas mesmo percebendo, não há uma fórmula. Há alguns palpites, muitos deles certos, outros que há mais ou menos. Mas estou-me a lembrar de um exemplo. Em, no final de agosto, publiquei um vídeo, como regularmente costumo fazer, publicar vídeos de novidades, então o WhatsApp anunciou o que é que há de novo, aliás, o, o, o, sim, o que é que há de novo na alteração da política de privacidade. O WhatsApp foi comprado pelo Facebook há algum tempo atrás e desde então nunca tinha alterado a política de privacidade. Então, a política de privacidade consistia em eh, poder ceder alguns dados do WhatsApp para o Facebook. Era isso. Portanto, nada de especial e nada que já não se faça. Os nossos dados, como sabem, privacidade pouco existe, atualmente no digital. E os vossos dados, quando estão a utilizar um produto grátis, os vossos dados são utilizados naturalmente, de acordo com as, com as condições que estão lá anunciadas, naturalmente. Então, eu disse que passaria a utilizar esses dados a ceder ao Facebook, porque o WhatsApp é grátis, e ao ceder esses dados tem mais informação, mais invaliosa para anunciantes. Nada de extraordinário. Acontece que esse assunto foi tão quente, tão quente, tão quente, que foi partilhado e teve um alcance de milhares e milhares de pessoas naquele vídeo. E longe estava eu de imaginar o alcance que teria. Portanto, uma questão sensível, de privacidade, as pessoas preocupam-se. E, portanto, teve um alcance gigante. Uh, como é que se chega cá? É experimentar vários conteúdos e pensar o, o meu público vai gostar deste conteúdo, vai-lhe ser útil, vai ajudar a alguma coisa? Se calhar sim. Então vou publicar. Então, com o tempo, vamos ter surpresas. Há conteúdos que, há conteúdos que eu já publiquei que eu achava valiosíssimo uh, e de me imenso trabalho a produzir e não teve grande alcance, ou seja, não teve um alcance extraordinário. Outros muito mais simples, que há até mais banais e teve muito alcance. Portanto, é, é, é fundamental ter uma estratégia de conteúdos definida, pensar que temas eu vou abordar, também de acordo com a atualidade, há assuntos que são mais voláteis que outros, naturalmente, e depois ir publicando e analisar as métricas. E isso é que é muito importante para poder reajustar e ir publicando conteúdos isso é fundamental. Por isso eu responderia em duas, em duas formas, que é primeiro definir qual é o caminho, qual é a estratégia e segundo apostar, depois de ter essa estratégia, as táticas implementadas, apostar uma estratégia de conteúdos. Isso requer visão para o fazer. A maioria das organizações aposta em querer vender o meu produto já. Resultados curto prazo. Portanto, mesmo com o marketing digital devemos apostar uma estratégia a médio prazo, pensar no mínimo a seis meses, no mínimo. Há já uma questão que queiram colocar? Bem, sim, sendo, resta-me agradecer uh, a vossa presença, foi um prazer estar convosco. De qualquer modo, estarei por aí mais algum tempo, se quiserem falar comigo pessoalmente, também estarei igualmente ao dispor. Obrigado, e agradecer também à FNAC por esta oportunidade.